me chamo Ivo San Diego, sou estudante de, de engenharia florestal da UFAM e eu fiquei em segundo lugar no concurso jovens empreendedores florestais do IDESAM com o projeto Viveiros de Mudas, AENAM. A ideia do projeto veio bem antes do concurso. Ela surgiu em sala de aula, pois muitos dos meus professores eles tratam a silvicultura como sendo um meio é, Possível de atender a demanda de produtos madeireiros não suprido pelo manejo florestal de florestas nativas. Então, o, a ideia do projeto era produzir mudas de qualidade é, das mais diversas espécies, principalmente das espécies é, nativas com potencial de produção madeireira. Os maiores desafios na instalação de um viveiro é quanto à obtenção das sementes, pois não existem é, muitas empresas responsáveis pela coleta de sementes nativas. Outro desafio também é a obtenção do substrato, pois os, os poucos viveiros já existentes no estado eles, é, obtêm um substrato vindo do Sudeste, o que encarece bastante a produção. Bom o projeto pretende contribuir com a evolução do setor florestal do, no Estado, principalmente na, na área de silvicultura, que ainda é pouco expressiva aqui na região.